Quem são as deusas da Wicca? Existem realmente deusas só da Wicca? Ou não? Eu posso cultuar Lilith, Vênus, Afrodite, Tiamat, Hecate, tudo ao mesmo tempo, sem problema nenhum? Ou essas deusas vão ficar bravas comigo e vão se vingar de mim porque eu só posso cultuar uma delas? Será? Essas e algumas dúvidas, nesse vídeo eu vou responder pra você, para te esclarecer mais, quem é a deusa das bruxas, quem é a deusa da Wicca, quem são as deusas dentro da Wicca e tudo mais que você precisa saber. Então, vem comigo! E aí, bruxarada, tudo bem com vocês? Eu sou Cedric Nightingale e que o sol possa iluminar o nosso encontro. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a deusa das bruxas, quem é essa deusa, quem são essas deusas, porque uma das minhas seguidoras lá do Instagram me mandou uma pergunta muito interessante, quer ver? Oi, meu amor, me tira uma dúvida. Os deuses e deuses da Wicca têm alguma coisa a ver com os deuses da mitologia romana, grega, hebraica e afins? Pois eu estive pesquisando sobre o assunto deuses na da mitologia hebraica e eu percebi que esses são esses deuses têm várias faces, mas são as faces de um único deus. A Wicca também é assim. Eu posso cultuar Vênus, Afrodite e Lilith sem algum sem ter nenhum problema dentro da Wicca ou não tem nada a ver? Antes de responder essa pergunta, se você ainda não é inscrito no canal, então se inscreve, deixa seu like aqui embaixo para fortalecer ainda mais a nossa energia. Me segue no Instagram, o Sage, e deixa aqui embaixo nos comentários quais são as deusas que você costuma cultuar aí na sua casa. Para ser mais fácil da gente entender, quem são os deuses ou as deusas da Wicca, a gente vai ter que entender primeiro o conceito de Deus, então nós sabemos que existe uma força criadora de todas as coisas essa força criadora de todas as coisas é uma energia que não tem sexo com a nossa vivência e evolução do ser humano na Terra, ele foi percebendo que o mundo ele é dual que existem duas forças regentes de tudo sempre vai ter o dia e a noite, a luz e a sombra o homem e a mulher, o animal fêmea o animal macho, e eu não estou falando uh, em questões de, de gênero ainda, estou falando na questão de gerar vida vamos dizer assim, certo? Vida propriamente dita, o cruzamento de duas forças que geram a vida ou que geram alguma coisa, ok? Compreendemos essa força, essa dualidade das coisas e a gente entendeu que essa dualidade era necessária para que tudo se formasse, para que tudo no mundo existisse, e então a gente viu que essas duas forças eram as forças criadoras de todas as coisas e compreendemos que essa força seria a forças dos deuses, certo? E essas forças, uh, para que o ser humano pudesse entender como ela funcionava, eles começaram a criar características para essas forças, características que se aproximassem daquilo que eles compreendiam. Então, passou-se a existir a deusa e o deus, que são formas de representar essas energias criadoras com aquilo que nós compreendemos. Então, a gente tem o caos, a deusa, a escuridão, a lua... A ordem, o Deus, o dia, o sol. E a gente criou essas duas máximas polaridades criadoras de toda a vida, de tudo que existe. Então, a gente trouxe mais perto de quem nós somos as características daquilo que nós conhecemos. Compreende? No século 6 teve um filósofo chamado Xenófanes, que ele fez um estudo das culturas e das religiosidades dessas culturas, e ele chegou a uma seguinte conclusão, de que todos os deuses das culturas diferentes, eles tinham características parecidas com aquela cultura. Então, na África, os deuses africanos pareciam com os africanos. Na Grécia, os deuses gregos pareciam com os gregos. No, no país de Gales, os deuses gregos de Gales pareciam com os deuses de Gales. E assim sucessivamente, os egípcios a mesma coisa, enfim, certo? Então, ele até lançou um, uma, uma piadinha, que se os cavalos e os bois tivessem divindades, eles muito provavelmente seriam cavalos e bois, certo? Então, a gente chegou nessa conclusão de que a visão física da divindade tem relação com o ambiente onde ela está, porque ela foi evoluindo com o homem, na tentativa do homem justificar aquelas energias que estavam ao redor. Então, ele justificava a vida como uma mulher geradora, porque as mulheres davam vida. Até muito tempo no passado... O homem, ele na verdade não tinha, é, na visão das pessoas, nada a ver com a vida. Porque antes deles entenderem que o esperma que saía do homem fecundava a mulher, eles entendiam que a mulher ela era autossuficiente e que a gravidez dela tinha relação com a lua. Então ela já era a própria geradora da vida. Então assimila-se que a energia criadora do mundo era a própria mulher. Então a deusa apareceu primeiro, para depois aparecer o deus como caçador, entende? Então a evolução das culturas trouxe poder trouxe a, a visão do poder dessas duas forças que dançam então cada cultura começou a explicar esses poderes através de características, então a gente vai ver o deus Oxóssi, por exemplo, que é um deus africano, esse deus ele é o deus das matas, das colheitas ele é o deus dos animais ele é a natureza, então ele é um guerreiro, ele se parece com um guerreiro porque eram os guerreiros que tinham contato com isso, que tinham contato com a natureza certo? então uh, essa caracterização de personalidade dos deuses ela foi dada pelos homens como uma maneira de se aproximar dessa divindade porque a nossa cabeça não consegue compreender o poder necessariamente deles e o que eles são a gente é limitado dentro disso e nossa limitação nos faz criar mecanismos para compreender essas coisas complicadas então isso foi surgindo ao longo das culturas, ok? então a gente chama de arquétipo essas faces da divindade que tem histórias, mitos, personalidades gostos próprios, flores Cheiros e coisas que são relacionadas a elas, ok? E é esses arquétipos, o que, que eles fazem? O que, que eles trazem pra gente? Eles trazem pra gente o conhecimento de nós mesmos, da nossa sociedade, do mundo em que vivemos, numa filosofia, né? numa história filosófica. Então os arquétipos falam de nós, da nossa existência, dos nossos sentimentos mais profundos e das coisas que a gente sempre sentiu e que no passado eles justificaram, né? Justificaram essas energias através de arquétipos de imagem. Então eles justificaram a deusa que está em todas as coisas, que está em todos os sentimentos, em todas as formas, através de faces dessa deusa. Uma sacerdotisa uma vez me ensinou o seguinte, que a deusa e o deus são diamantes, e cada ladinho desse diamante é um arquétipo diferente de uma cultura diferente, mas é o mesmo diamante. Então quando eu chamo Vênus, quando eu chamo Lilith, quando eu chamo quem eu desejar ou conseguir me conectar com aquela energia para chamar, eu estou chamando Aquela vivência, aquela face, aquela energia, aquele mito, mas todas as deusas e todos os deuses são um só. Na verdade, eles são apenas um, uma única energia que cada cultura criou sua variação para explicar alguma coisa ou demonstrar alguma coisa através de um arquétipo. Então chega a hora da gente pontuar que a deusa da Wicca são todas as deusas, entende? A Wicca é uma religião de culto aos deuses antigos, então todos os deuses são um único deus. Todas as deusas são uma única deusa. E nós cultuamos essas deusas, e nós cultuamos esses deuses, certo? Porque nós honramos a existência deles e tudo que eles são em nós, na natureza. Porque os deuses para nós, Wiccanos, são imanentes, porque eles estão em tudo. Eles estão em todos os lugares. Justamente porque eles são essas energias que permeiam o todo que está no nosso redor. Certo? Então, eu sendo icano, posso cultuar qualquer divindade. Então, eu posso cultuar, por exemplo, uma divindade africana. A única diferença nesse culto é que eu só vou poder trabalhar com essa divindade dentro dos moldes que eu conheço certo dentro do que eu faço, dentro da Wicca. Eu não posso pegar é, ali, por exemplo, dos sacerdotes que estão na África, a maneira deles cultuarem e eu tentar aplicar dentro. O que eu posso trazer é uma erva, um cheiro, alguma coisa que é característica da divindade, daquele panteão, daquele grupo, daquela cultura. Mas é extremamente desrespeitoso eu tentar é, necessariamente fazer uma prática ritualística que não pertence ao meu conhecimento, que não pertence à minha iniciativa, que não pertence ao meu grupo, porque naquele grupo onde tem sacerdotes também eles passam por um treinamento de anos e são iniciados dentro daqueles mistérios. Quanto respeitoso seria se uma pessoa que não é iniciada dentro dos mistérios chega e fala que é iniciada e começa a querer praticar aquilo que ela não entende necessariamente o que é, certo? Então, você sendo wicano ou wicana, você pode cultuar qualquer divindade de qualquer panteão, desde que esteja dentro dos moldes da wicca, desde que seja dentro dos moldes do que nós acreditamos, porque todas as deuses e os deuses são um só. Só que o sistema que nós trabalhamos, a nossa religião, ele é específico, então trabalhamos dentro dele, ok? Sendo assim, Maria Helena, e para todas as pessoas aí do outro lado que têm dúvidas sobre a deusa, quem é a deusa da Wicca, quem é o deus da Wicca e se é um deus específico, de um panteão específico, não. Todos os deuses e todas as deusas são os mesmos deuses. O que pode acontecer é que um grupo específico pode cultuar uma divindade específica, pode cultuar um casal de deuses específicos ou um panteão específico. Isso não tem uma uh, ordem. Você pode conhecer grupos de bruxos que trabalham só com deuses gregos, grupos de bruxos que só trabalham deuses do Egito, grupos de bruxos que trabalham uma miscelânea de deuses. Não existe uma regra, porque todos os deuses são um deus só. O que acontece é que, às vezes, os grupos se focam dentro de um mito por conta da necessidade ou da intenção daquele grupo, de como eles pretendem trabalhar ou da verdade que eles querem levar para o mundo, mas sendo icano, você pode cultuar todos os deuses de qualquer panteão, desde que esteja dentro do molde, né? dos moldes do que é a nossa religião, respeitando lógico, aquela cultura específica usando é, é, cores, artifícios daquela divindade, daquela cultura, mas não tentando trazer é, o rito daquela cultura 100% característico até porque é um desrespeito com aquele sistema mágico, ao meu ver, né? Se tem um sacerdote que passa anos estudando aquilo para ser iniciado, uma pessoa de um outro sistema mágico não tem o direito de pegar aquelas práticas e tentar realizar aquelas práticas como se fosse dela ou como se ela tivesse sido iniciada naquilo, certo? Então você pode aprender algumas formas de cultuar aquela divindade por conta daquele espaço específico, porque cada panteão tem a sua cultura, cor, uso, cada divindade vai ter um um estilo, né, uma essência, uma flor, alguma coisa que é característico, mas como aquele grupo cultua, é meio errado. Então, vamos cultuar dentro do que a gente conhece, do que a gente pode fazer, certo? Eu espero que tenha ficado claro. Uh, essa relação de divindade que vocês tenham entendido quem é a deusa das bruxas e como essa coisa de deuses funciona, ok? Qualquer dúvida que você tenha, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ter todo amor e carinho e prazer do mundo em te responder, porque a gente tá aqui pra isso, a gente tá aqui pra trazer informação certo? Muito obrigado por mais esse encontro, se você ainda não é inscrito se inscreve aqui embaixo no canal, deixa o seu like pra fortalecer a nossa energia me segue no Instagram @otavesage. e é isso gente, muito obrigado por mais esse encontro, que o sol possa te iluminar. Dominar aí do outro lado e beijinho. Tchau!